E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver medida de capacidade e seus instrumentos de medida. Provavelmente você tem a ideia de que volume e capacidade são a mesma coisa, mas nessa aula nós vamos ver que isso não é verdade. Imagine que você tenha uma garrafa aqui e essa garrafa esteja cheia. A garrafa ela ocupa um lugar no espaço, por isso ela tem um volume e ela pode reter algo em seu interior, ou seja, ela tem uma capacidade. A capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente. Então, todo objeto ele tem volume, mas nem todo objeto tem capacidade. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela tem volume e capacidade, mas se você tivesse uma mesa, uma mesa ela ocupa um lugar no espaço, ela tem um volume, mas ela não tem uma capacidade. Essa é a principal diferença entre volume e capacidade. A capacidade não deixa de ser um volume, mas é um volume interno aos recipientes. E como eu posso medir essa capacidade? Ou seja, o quanto esse objeto, esse recipiente, ele pode reter as coisas. Digamos que você queira medir a capacidade dessa garrafa e você tenha um copo de um tamanho. E, nesse mesmo momento, eu também quero medir a capacidade, só que eu vou utilizar um copo maior. Para esvaziar a garrafa, você teria que utilizar uma quantidade maior de copos, por exemplo, 5 copos. Enquanto eu, que estou com um copo maior, vou ter que utilizar uma quantidade menor, por exemplo, 2 copos. Isso porque o copo maior ele vai ter uma capacidade maior de reter o líquido. O que nós fizemos aqui foi uma medida para contar a capacidade da garrafa. Só que a sua medida foi o copo menor, enquanto a minha medida foi o copo maior. O que eu quero dizer é que cada um pode medir a capacidade de um jeito. E é aí que entra as unidades de medida padrão de capacidade. O litro que nós representamos por L e o mililitro que nós representamos por ml. Ou seja, foi definido que uma certa quantidade representa o litro, enquanto outra certa quantidade representa o ml, o mililitro. E essas duas unidades elas estão relacionadas, porque toda vez que você tiver 1.000 ml, isso é a mesma coisa que ter 1 um litro ou seja, 1 um litro é igual a 1.000 mil mililitros. Essas unidades elas são padrões, e, se você observar em sua volta, e você provavelmente já percebeu essas unidades no seu dia a dia, por exemplo, na garrafa de refrigerante, na caixa de leite, ou até mesmo, já ouviu falar disso em uma piscina, é importante demais conhecer isso. E, sabendo disso, você precisa saber também que existem alguns instrumentos que nós podemos medir essa capacidade. Aqui, eu coloquei alguns deles. Esse aqui é um medidor de líquido em forma de jarra. Observe aqui que tem todas as medidas aqui ó, em ml. Enfim, é um meio de você medir a capacidade. Esse medidor de líquido aqui é uma jarra, mas existem copos de medidores também. Aqui nós também temos outro medidor de líquido. Não dá para ver muito bem, mas aqui no meu desenho tem as medidas. Essa colherzinha aqui representa 1 ml. Cada uma delas vem a marcação com sua capacidade. É uma espécie de colher medidora, né? A garrafa ela também pode ser utilizada como instrumento de medida, porque, geralmente, na garrafa vem especificado a sua capacidade. Então, na ausência de um desses instrumentos, você pode utilizar a garrafa também como instrumento de medida. Outro instrumento de medida que, provavelmente, você já viu em receita é a xícara, pois é ela é um instrumento de medida muito utilizado em receitas. Por exemplo, quando se vai fazer um bolo, provavelmente você já viu alguém utilizando uma xícara para medir, não é? Pois é, tem outros instrumentos de medida. E já que nós estamos falando de receita, provavelmente você já viu colher de sopa ou colher de sobremesa, não é? Elas também são utilizadas como instrumentos de medida de capacidade. O próprio copo que você tem em casa também pode ser utilizado para medir a capacidade. Você deve estar se perguntando, quando eu devo usar o mililitro ou o litro? O mililitro ele é utilizado para medidas menores, como, por exemplo, o remédio em uma seringa. Afinal de contas, ela tem uma capacidade pequena, e ml é uma medida menor. Por exemplo, esse pedacinho aqui representa 1 ml. E lembra que eu falei que 1 litro é igual a 1.000 ml? Então, 1 litro seria 1.000 vezes esse pedacinho. Por isso, não ia fazer sentido utilizar o litro aqui na minha seringa. O conta-gotas também é interessante colocar em ml, em mililitros, porque ele tem uma capacidade pequena, por isso não faz sentido utilizar o litro. Agora, quando que eu devo utilizar o litro? Eu devo utilizar ele para medidas maiores. Uma piscina é um exemplo clássico. Tem bastante água na piscina, não tem? Pois é, isso significa que não faz sentido eu colocar em mililitros. Sabe aquelas piscinas de plástico? Pois é, elas são piscinas pequenas, e elas têm ali por volta de 2 mil litros. E uma piscina de fibra que é maior, ela pode ter uma capacidade de, por exemplo, 12 mil litros, ou até mais, dependendo da piscina. Não faz sentido colocar em ml e até mesmo uma garrafa. Você já provou aquele refrigerante de 2 litros bem gostoso, não é? Pois é, colocar em ml também não é muito legal. O é interessante é colocar em litros, porque estamos falando de uma quantidade maior. É mais comum vermos refrigerante de 2 litros, mas existem outros, como 3 litros, e, claro, refrigerantes menores você pode até representar por ml, como o refrigerante de 600 ml. E, às vezes, você pode até juntar o litro com o ml. O refrigerante de 2,5 litros e meio é um bom exemplo. Isso aqui significa que você tem 2 litros mais 500 ml. Está vendo? Você usou a combinação das duas unidades. Eu só quero que você entenda. Unidades maiores, o ideal é utilizar o litro. E com unidades menores, é melhor utilizar o ml. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.